Bem, vejo jovens preocupados com o mundo, o planeta em que vivem, querer protegê-lo, querer garantir a sustentabilidade do ambiente e, por isso, vejo com bons olhos que os, que os nossos jovens não só mostrem essa consciência, como a combatividade que é necessária para, para nós mudarmos. E nós estamos aqui no, numa feira, que é a maior feira de transportes na área de inovação e da investigação. Na área do, do, dos transportes e os transportes são um dos principais contribuintes para a emissão de gases com efeito estufa. 25% é a responsabilidade dos, do, do setor dos transportes. E de facto, a chave, uma das chaves para a solução, está em nós conseguirmos mudar o modo de transporte do individual para o coletivo e a ferrovia pode dar um grande contributo para esta luta de todos nós, que está a, ser, está a ter nos jovens uma, uma grande força, mas de facto é uma batalha de todos e a ferrovia pode dar um dos maiores contributos para nós protegermos o nosso planeta. A ferrovia e o transporte coletivo, não basta passarmos do automóvel a combustão para o automóvel elétrico, nós precisamos de mais espaço nas cidades, precisamos de diminuir o número de acidentes, precisamos de espaço para podermos viver, e isso faz com o transporte coletivo, faz com o transporte ferroviário. E essa é uma das nossas maiores prioridades. E já agora, deixem vos dizer literalmente que o senhor Ministro da Economia tem dado um grande apoio ao, ao setor ferroviário, naquilo que depende de si, o que mostra muito bem também a, a, a sua vontade de aproveitar também a transição uh, climática para desenvolver a nossa economia, fazermos uh, coisas mais sustentáveis, em mais amigas do ambiente. Os jovens pedirem a demissão do Ministro da Economia? Não. Eu, isso relativamente ao seu Ministro da Economia, julgo que sim. A luta uh, dos jovens é uh, uh, absolutamente justa relativamente ao seu Ministro da Economia. Só posso dizer que naquilo que depende do Ministério da Economia, a aposta no setor ferroviário, no transporte coletivo, tem sido grande. E, e, e esse é um grande contributo que o Ministério da Economia, que o Ministério da Economia está a dar à transição, à transição climática. E por isso, do, do ponto de vista de do um setor, do setor que tutelo, que é o transporte ferroviário, que pode dar um grande contributo à transição climática, o Ministério da Economia e o Ministério da Economia estão a dar um grande para contributo. Não, claro, até porque nós queremos ter o apoio deles e aquela força e aquela energia dos jovens para continuarmos a dar centralidade ao transporte ferroviário. Quanto mais centralidade tiver a ferrovia, mais nós no Ministério das Infraestruturas vamos poder, vamos poder fazer. Portanto, se nós tivermos os jovens connosco, mais sucesso vamos, vamos ter nesta grande missão, que é conseguirmos passar do automóvel para o comboio, do automóvel para o transporte coletivo.